Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre Estamos de volta com mais um videozinho de DNF Duel, rapaz, nesse canal delicioso, sim! Jogo de luta lançamento aí que nós temos feito lives aqui no canal, se você não está acompanhando Nossas lives acontecem todos os dias praticamente, por volta das 19, 19h30 Então, esperamos vocês lá e hoje nós vamos mostrar aqui para vocês, pessoal Todos os ultimates dos personagens. Nós vamos fazer aqui um reactzinho, né? A gente vai rodar os ultimates, né? Que são os supers, os golpes especiais, matadores aqui de cada um dos personagens do DNF Duo. E a gente vai dar a nossa opinião rapidamente e vamos passando por todos eles aí até finalizar com uma altíssima definição aqui, do jeito que vocês merecem. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E já estamos aqui, pessoal, devidamente preparados ó, com a nossa telinha aqui do jogo, que a musiquinha já tá até tocando aí de fundo pra vocês. Então, bora lá no Practice Mode, onde a gente vai fazer a execução de todos esses supers aqui, de todas as ultimates dos personagens pra vocês. E vamos lá. Aqui eu só vou selecionar, tá, pessoal, de prima. E os próximos aqui, eu vou fazendo cortes para poder deixar o vídeo mais dinâmico, beleza? Então, esse primeiro aqui a gente vai ver essa tela de carregamento bonitinha do jogo e tal E nos próximos aí, a gente já faz os cortes para poder ficar mais dinâmico e vocês verem cada um deles aí Vamos lá, hein? Começando aqui com o nosso querido Hitman Eu já deixei também no modo treino pré-configurado para poder deixar fazer os comandos aqui, facinho, bonitinho e tal Sem muita demora e bora lá, meus amigos, ó! Ah, bem. Da hora, só que eu achei esse daqui um pouco mais simples do que outros que eu já vi, lembrando que eu já vi de alguns, mas não de todos, né? Então, bora pro próximo, pessoal. Estamos aqui agora com o nosso querido Swift Master para poder ver o super ultimate do personagem. Vamos lá, hein, galera? Nossa senhora, que socão, hein, mano? Da hora, da hora. Apesar dele não, de, dele não ter tantos movimentos, assim, tantas coisas cinematográficas acontecendo, se bem que tem, né? É, mas ele é mais curto, vamos dizer assim, do que os outros. Mas aquele socão no final ali, com ele lá em cima nas nuvens, ficou foda pra caramba também, mano. Vamos lá pro próximo agora, hein, pessoal? Estamos aqui agora com o nosso querido Ranger, pessoal. Então, bora ver o Ultimate desse personagem. Nossa senhora, bonito demais né cara Esse Ultimate do Ranger eu acho ele um dos mais legais do jogo assim, na moral mesmo mano, muito bacana Bora lá pro próximo meus amigos Agora vamos lá pro grande e poderoso Berserk que tá, pra mim tem um dos especiais, um dos Ultimates né Mais fodas do jogo, simbora meu povo Nossa cara, eu acho do caramba quando ele chama esse dragãozão, esse bichão de sangue né Pega o cara lá de cima e joga ele no chão e começa a fazer aquela chuva de sangue também Bem característico com os golpes do personagem Muito legal cara, muito legal, bora pro próximo povo Estamos aqui agora com o Vanguard galera Que é um personagem muito da hora aí que eu estou aprendendo a jogar aos pouquinhos Bora ver o ultimate dele aqui agora Falhou, porque não pegou o negócio. Agora vai pegar. Caramba, o dele realmente foi bem curtinho assim, mas caraca, velho. Essa pancadona que o bicho tá com a lança, nossa senhora. Bora pro próximo, povo. Agora vamos para a novíssima launcher aqui pra poder conferir o ultimate dela, meus amigos. Meu amigo dela eu não tinha visto não, que ela criava esse canhãozão, essa arma gigantesca ali Condizente também com as habilidades da personagem, porque ela é uma zona em que usa um tanto de arma diferente né Pra poder fazer o controle de distância e tal, mas nossa, que canhãozão velho, curti, da hora, mesmo que seja curtinho Agora vamos lá com a Enchantress pessoal, que é a personagem que tem uma marionete, mais parece um boneco do Five Nights at Freddy's Simbora conferir o ultimate dela aqui rapaz Nossa senhora, irmão. Ursão gigantão ali, ela com as linhas controlando ele para ele poder dar um tapão no cara. Ok, não, é bacana, mas assim, é, se comparado a alguns outros aqui que foram mostrados, né? Bora pro próximo. Estamos aqui agora com o Troubleshooter, que é o personagem que eu mais tenho jogado aí recentemente no DNF2, nas partidas online e tudo mais. Então eu já estou bem familiarizado com o Ultimate dele. Simbora ver aqui, meus amigos. Have a good time. Acho muito da hora, velho, o ult dele. Na moral, ele colocando essa bombona, né? Surgindo no, debaixo dos pés do personagem, ele batendo com a espada dele, velho. Achei muito style. Eu acho o personagem muito style. Então, esse é um que eu gosto muito também. Simbora pro próximo, meus amigos. Bora agora pra menina aqui do Pokémon, meus amigos. Que tem aquele dragãozinho ali mal bonitinho, mal fofinho, que é muito chato de enfrentar em batalha. Bora ver o ult dela também. Nossa senhora, velho. Bonito demais, cara. No. Tem uns que realmente empolgam, na moral, não sei vocês, cara, assistindo aí, mas tem uns aqui que me empolga pra caralho, porque é muito cinematográfico, é muito bonito, cara. A arte utilizada no jogo, saca? Muito foda, muito foda. Bora pro próximo, meu povo. Agora vamos para a nossa ninjinha, nossa poderosa Kunoichi nesse jogo aqui, que é uma personagem também bem da hora de jogar, cara. Simbora! Que da hora, mano. Ela fazendo ali, né, os movimentos ali de jutsu. Lembra muito Naruto esse negócio assim. Ela fazendo aquela espadona e depois vindo a águia pra ir pra cima do personagem. Caraca, velho. Os caras capricharam demais. É muito bonito. Cada super que sempre tem apresentado aqui da Konohichi é muito da hora também. Bora pro próximo, meus amigos. Agora vamos aqui de Inquisidora, meus amigos, e também eu já vi o super dela ultimate, claro, né? Que eu já joguei com a personagem e tem um dos mais legais do jogo. Simbora! Nossa senhora, eu acho muito louco, cara. Ela prendendo o rapaz ali naquele massa, naquele pedaço de madeira ali. Pessoal. Pessoal. Mandando esse fogão quando ela bate o um machadão no chão É muito bonito, cara Na moral, eu acho muito da hora dela Bora pro próximo, meus amigos Agora vamos pra uma das personagens mais porradeiras do jogo Que também tem um dos super, um dos ultimates mais legais também Simbora Mano, essa concentrada que ela dá e depois esse socão no peito ali Fazendo uma referência até ao nosso querido Bruce Lee, mano É muito, muito da hora E eu acho o estilo da Strike muito legal Por ela ser muito porradeira assim também, saca? Então, bora pro próximo, meus amigos Agora vamos pro cara aqui do Zagarrão Poderoso, meu amigo Nesse jogo aqui, terror de muita gente Nas anqueadas principalmente Tô aprendendo a jogar com ele Sim, bora ver como é que é o time desse rapaz, mano Nós já vimos, obviamente, Não, mas nós vamos ver de novo aqui Com a qualidade alta, vamos lá Nossa, eu acho muito foda, cara Ele utilizando as pedras de apoio Se movendo assim E pegando a última pedra lá em cima Como impulso para poder dar essa voadora Nas costas do personagem, cara Muito, muito, muito foda Vamos lá pro próximo, meu povo E bora lá dar aquela abençoada No nosso querido Berserker aqui Com o Ultimate desse Crusader Que também é muito bruto, mano Simbora Você tá é louco, mano, eu acho muito foda esse ult dele Ele levantando com as asas lá, assim, descendo esse meteorozão, esse raiozão de energia, assim Bonito também, viu, cara, bonito E bora lá pro último personagem aqui, meus amigos Agora vamos aqui pro ultimate, né, o último aqui do personagem Que é o Ghost Blade, cara, que pra mim tem um dos mais fodas do jogo também Simbora Nossa, cara, eu acho muito bonito, velho. Ele de um lado, e aí vem esse espírito dele, né? Essa entidade que tá junto dele. Do outro, eles fazendo um corte em sincronia no meio, assim, do personagem. É muito foda, cara. Pra mim, esse é o mais legal do jogo. Assim, obviamente, na minha humilde opinião, né? Aqui do Caio. Esse do Ghost Blade é o mais legal. Todos aqui, pra mim, eu acho que são bem legais, saca? Mas tem alguns que realmente deixam a desejar que são bem curtinhos e tal. E não tem coisas muito expressivas, assim. Tão cinematográficas, igual, por exemplo, do Ghost Blade igual do Grappler, igual da Striker, do Vanguard também, apesar dele ser curto. Eu acho ele muito brutal, assim, muito da hora. Então, galera, é isso, meus amigos. Esses foram todos os Ultimates aqui, ou Supers, né, como vocês queiram chamar, dos personagens de DNF2. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo o seu ranking, cara. Qual que vocês acharam melhor aqui? Coloca aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o quinto mesmo aí, pra vocês, de qual foi o melhor, o mais bonito, o mais cinematográfico O mais bem feito Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês Não se esqueçam de me deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais E fuemos, meus amigos